Fala aí, galera, beleza? aqui dar uma dica pra vocês do Rodrigo, ele tá montando o um site aqui pra mim na loja do site, a loja integrada junto, parceiraço meu já faz alguns anos, muito, surpreendi o trabalho dele, tá? É, a gente tá no processo inicial do cadastro dos produtos, a gente tem a loja toda cadastrada em um sistema, e tô passando uma plataforma nova que a gente tá empregando agora, né? E eu acho que vai dar muito certo. Eduardo, como que você vê a importância de trabalhar a loja física integrada com o e-commerce? Eu acho que é o futuro agora, né? A gente aprendeu um pouco a ENC nesse, nesses últimos anos aí, que isso fica só no físico, não adianta, você tem que partir participar online também. E isso, ah, o Rodrigo está me ajudando bastante aí nesse processo. Como está sendo desenvolver esse projeto e colocar a loja no, no digital? É um desafio? É um desafio, não é tão fácil como parece, requer trabalho, tempo, dedicação principalmente e paciência. Agora, com, com o reflexo da pandemia, né? A gente fica nessa, nas incertezas do, do, do físico, né? Então, a gente tem que para o digital, que acho que é o futuro, né? O mercado hoje não, não espera muito da gente. Então, a gente tem que correr atrás dele para poder estar tá crescendo. É começar. Acho que quem não começa não vai ser do lugar. Então, se você não começar a experimentar, a se expor e, principalmente, ter coragem de fazer, é, você não vai conseguir. E acho que o, o grande desafio é você conseguir competir com as grandes redes. Então tem que começar devagar, primeiro no regional, depois você vai maximizando o, as etapas. Quer saber como colocar a sua loja na internet? Clique no botão saiba mais que a gente continua essa conversa pelo WhatsApp.